Eu estou aqui com meu amigo Marconi em Santo Aleixo, Jaboatão, acompanhando aqui uma obra da Compesa que está levando água para a população de Jaboatão Velho, para Santo Aleixo, para Mano para Vila Rica para todo o entorno aqui. E acho que é muito importante que a gente conheça esses investimentos que vão trazer melhoria e qualidade de vida para a nossa população. Aqui em cima está sendo construída uma caixa d'água e... Há mais de 50 anos era esperada pela população. Uma obra como essa leva qualidade de vida, gera emprego. E esse é o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Eu fui secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do governo do Estado e sempre continuei acompanhando essas ações. E agora, como cidadão, acho que a gente tem que dizer aquilo que está sendo feito e aquilo que pode ainda ser feito.